Opinião sobre Velcos? Divertido. É difícil jogar de Velcos Comparado com a maioria dos bonecos do Metal, ele é ruim. Ele é bom contra coisa que não tem range. Mas hoje em dia tudo tem range. Deve dar pra jogar de Velcos sabe em cima de quê? Victor. Não, não consegui jogar de Serafine ainda. Hum... Vou ter bonito caçadinho pra pegar Serafine. Vou fazer AP. Hum, Kiana. Kiana! Kiana! Belo pick. Ah eu acho da Zoe, Gabriel? Ou no outro Gabriel. Muito forte, muito forte. Zoe é muito forte. Mas tem que ser bom. Eu não sou bom, por isso eu não jogo de Zoe. Não, nem clico contra a Kiana, só quero ficar longe, farmando e lutando. meu time. Ah, Gato Baulo nos abençoa aqui já tudo bem. ver o meu jungle, das contas. Ah, Gosto. Essa Yumi pode ser que seja um pouco chata. A Kiana pode ser bem chata, se eu trollar. Ele tem um potencial de chatice elevado, de bonecos chatos. Faz tempo que eu não jogo de Seraphine, tô preocupado. Tô tenso, mas eu tô, eu tô, eu tô me divertindo já. Gato Bal aí, otária. Chora pro Gato Bal! Uma bela gota, hein? sou de W. Não tá errado. Pena que meu gato não junto. Ele ia grama. Começou o Gato Bal. O gato ia amar dançar na grama. Que tipo de gato é esse? Ou pode ser um gato do satanás mesmo? Um gato que dança na grama. Já viram um gato dançando na grama? Que é isso? Eu, hein? Só morri. Acho que ela nem fechou. Falei mal, Foi, foi, foi porque eu falei mal do gato bal Abandonei a, a, a magia do gato. Fui punido. Falei mal do gato. Desculpa, gato bal Me abençoe novamente. Por favor, ó oh, gato das trevas. Santo gato. Renegado. Jogue sobre mim suas preces, gato. Eu pequei. Ó oh, gato bal Teu filho clama por uma benção. Felina. <risos> Dai-me tua prece, gato das trevas, gato tenebroso, uh, gato. Mande pra cá suas bênçãos. Oh, gato, aceite o sacrifício desse cavalo. Isso, a Kiana ali, loucaço. Ixi, essa vaca parece ser meio psicopata, igual a última. Completamente louca. Forçou só uma troca ruim com a que a Kiana podendo ali vai agora. Olha, olha que uma troca ruim fez o pobre do Jin. Teve que givar 30 waves ali. Não ia pegar, ainda bem que ela fechou. Na, na, na. Boa, o cavalo precisava disso, ele tava muito atrás, coitado. Meu Deus, o gato pau! O gato pau tá vindo mid. Ele veio me buscar, veio me levar. Dessa pra uma outra. Era o gato pau tá aqui ainda? Meu Deus, o gato pau! O gato! O gato veio me buscar! <risos> que horror! O gato veio me levar! Hum, nossa, não vai ser bom isso daqui! Mano, a mulher tá nível 8! Beleza, hein? Mata e corre muito, gente Porque tem uma Kiana bem Mia E ela tá putaça Porque ela não conseguiu Ela, ela me matou uma vez já Não é que ela tá brava Ah, é, isso que ele tem uma bota Ah, eu tenho bota Nossa, linda Quem precisa de mim? Fui lá só motivar A invocar o espírito do gato bal. Eu não sei o que pensar sobre o Parece que é tão forte Mas eu não, te... eu não fiz nada nesse jogo Só limpei Minion Mas eu tô me sentindo tão poderoso <risos> Ela tá de garra já Melhor eu ficar de boa Distante Num lugar seguro Minha melodia Dançar na chuva, mano, é isso. É sobre isso. Cuidado com essa Kiana aí, gente. Tô preocupado com o cavalo, ele parece ter um Squish. Nossa. Quero muito ajudar vocês, mas tipo, não tô entendendo. Pô, eu tenho que rezar pra que a Kiana tá top. Igual ela, é. Tô chegando pra assustar. Ah, eu tentei mirar na gata também. Um assassinato do gato bal. Tô com 16 notas, meu Deus. Minha melodia. Ela fez uma play péssima, porque ela já tava pressionada ali. Tava braba já que não conseguiu impedir de cantar. Me matou uma vez, eu voltei para cantar mais. E voltei com a benção do gato ainda, que eu fui pro mundo das trevas e voltei abençoado. O de trollou eu top só vai fidar o Lúcio. Era chato, tão sempre puxando. Não, não, não, não, não, não, não, não. Tragédia. Uh! <risos> Tenho quase certeza que a Kani dali tomou meu taunt e foi pro outro lado ao mesmo tempo Foi bem esquisito Foi bem errado esse W dela Vocês não acharam estranho não? Ela conseguiu usar o W pro outro lado Meio de um monte de CC que a gente tava atacando na cara dela O que acabou de ficar presa nos minions Isso aí só é o jogo achando que eu tô de jogar ainda É o gato que dança na grama Tava torcendo por vocês aí, mas eu não ia nem a pau. Eu não sei porque esse gato gosta tanto de grama. Sei lá. Tá bugado. gato é louco. Ah. Nossa, tá morto o vai Eu não sei porque que eu achei tão estranho jogar de Serafina a primeira vez que eu joguei com ela. Eu acho que é porque eu tava focado demais no W. O W é tipo só uma skill que se aperta uma vez a cada 30 segundos e é isso. O resto é ficar atacando o Qzinho. Tô com meu time. Agora eu tô brilhando. Agora eu brilho. A boneca é sobre ficar com o time e ter 30 mil notas. Eeeeeee, Kiana Flash. Que fofa. Passiva dessa boneca é muito forte. Ah não, essa sempre te sai da minha ult de alguma forma. O cara é hacker? Agora foi flash, mas tudo bem. E correndo ao mesmo tempo. Assim, um Tem que não abandona! É do nosso time aqui? É. De é de... Deixaram com a mulher que mata a família. 43 barra 15 é um bom frag, cara 40kg já é muito estranho, mas é Morrer 15 vezes também é estranho, mas matar 40 também é Então, difícil avaliar What the fuck? Parabéns, uau Mataram a cantora, uhul Meus parabéns Aposto que vão ganhar o jogo agora Porque mataram a cantora Uau Nossa, pro dano que eu tomei, pro dano que eu dei. Olha o range, olha o range! Vira o um range do auto-ataque? Que loucura. BG nada, easy. BG. Vou honrar o Recarim, coitado, que eu caí contra ele duas vezes e ganhei as duas. Mas não é BG.